MEU DEUS Nossa, olha o volume do jogo bem amigável né Você já percebe isso logo no início Deixar bem claro né Bom, galera, seguinte Tô no Roblox, de novo Só que agora eu tô no Doris Eu também tô, tô jogando Doris, eu falei assim Ah, então eu vou jogar Doris também Que que isso aqui que tá parecendo na Aurora do sei lá o que eu também não sei, mas eu também não quero saber mais. Então, bora. Só bora, só bora. Olha aí, olha aí. Já começa muito amigável. Você já percebe isso no início. Quando o login, em vez dele estar tá na tela inteira, ele está um quadrado. Aí, tá vendo? Melhorou, melhorou. Olha lá. Lockpick. Eu não quero Lockpick. Eu, literalmente, quando eu tava jogando esse jogo Teve uns 15 erros que tava acontecendo Por que eu deixo me assim pra vocês não se matar aí, se cagar? Deixar é baixinho, entendeu? Já eu... Deixa eu começar bem, já vou pegar minha chave aqui, ó A chave 0001 Bora, não, vai na frente Eu não vou na frente, não Vai lá. O que, que é isso aqui? Tá bom, vou seguir. Brasil? É do Brasil? Tá bom, então. chablau Olha. chablau O pai é corajoso. Não tá pegando um gaveta? Pra que serve moeda? Eu sou corajoso. Eu vou aí, né? O senhor não piscar, eu sou do Petrol, tipo, quatro, oito vezes, só. Ó, ah, tô ficando pra... Ah, não, tô menina aqui. Vambora, vambora. Vambora. Eita, eu tô na porta 9. Meu Deus, indo pra 10. Ah, meu... Pra que é claustrofóbico? É, não é muito legal isso. Não é, não é. Mas Ok. Câmera, ela mexe. Você anda, o negócio faz animação de se andar. Vai, galera. Quem tá com a chave aí? Meu Deus. Aí. Eu vou entrar no armário. Ó. Oh, oh. Soia. Nem pra bater na porta. Eu sei que vou tomar jump esquerda se olhar pra trás. Não. Tomei. Ah, Pisco, caramba. Pra mim isso aqui tá perfeito, não tá? Não, não, não tá, não. Vem aqui. É, ela faz tudo pra mim. Eu não preciso fazer nada. Eu só fico aqui olhando. Olha lá. Abriu aqui o bagulho. Tamo na porta descer já. Eu vou tomar de um daqui a pouco. Porque esse. Pf. Oh. Mano. que susto eu reajo morto, entendeu? Não tenho reação no um susto. Então, eu me assusta de verdade. Vambora, vambora, vambora. Ah, não. Aí think... suou que, tem, que é astrofóbico, né? Ah, é complicado. Ah, é a culpa. Uma salinha apertada. Ok. Dá pra tancar. Agora um negócio desse de Cheiro de mofo Tô sentindo daqui Tem alguém vindo comigo? Não é. Depois só eu Tomo de scare Olha aí, piscou a luz Aqui eu Vou até tirar o som Porque não tiro o seu som não Ah, essa menina vai morrer Tirei o som não É <risos> Amanda se foi Agora só tem. Tá uma menina que tá lá atrás, não tem? Não. Eita. Estamos aqui na sala 24. Vou entrar na sala 20 ah, eu zo... ah, eu isso. Não, A ex, vamos. Na minha janela ajuda bastante. Mano, isso aqui soou demais. Que merda é essa? Não, só tá eu aqui? Não, pera aí, o que, que é isso aqui? Não, menina foi... Eu tá lá. Pode olhar o que que é isso aqui, meu. Eu olhei pro negócio. Não, que... ps! Oh, espera aí. Olha que corredor mais... Aqui que vai ter aranha, né? Aquela aranha bem... Amigável. Ó, oh, meu. o oh, quem tá fazendo... Pss. Ah, na moral. Mano, o que, que é o um nojento que tá fazendo... Uh, problema? Ah, não esperava que abrir. Vamos ver aqui. Tá, a chave. Odeio quando eu acho a chave. Cadê? Onde é que tá as portas? Saiu também do jogo, é isso. Eu tô com a chave. Só que eu não sei onde é a porta. Que eu tô com a chave. Eu tô com a chave. Só que eu não sei onde é a porta. Que eu tô com a chave, tá vendo aqui? Não tá vendo aqui? Eu tô com a chave. Só que eu não sei onde é a porta. Deixa eu daí. Eu não sei onde é a porta. Mas eu tenho a chave. Se eu achar a porta, a porta aparece aí. Olha, ah, a ostrofobia leva um milho aqui. Ah, mas não tem porta. Será que é essa porta aqui? Não. Ué, que porta que é essa? Não, só queria saber. Ah. claustrofobia level 11 Aqui, ó, vem cá Cadê? Ele sozinho, não Meu Deus A porta tá... aí obrigado. Na porta 31 já, fi. Receba. Tem armário aqui. Ó como é que ele vem, ó. Ó, ó, ó. Sem motivo nenhum ele vem do nada. É agora que aparece aquele bicho que vem perseguindo, né? Ah não, aranha. Não, chega, chega, chega. Ai meu Deus. Luz, luz, luz. Mano, o povo que joga assim eu tenho coragem. Eu queria parar aqui. Tem um olho ali. Ah, meu. Ai, meu Deus. O que, que é isso? Ah, não vou. Não, galera. A moral. É. Ah, meu, quem bateu nessa porta? Oh Deus. Que amigável. É aqui que vai aparecer o bicho no frente que a gente vai ter que correr. Tenho certeza. Ah oh, não. Mas o que é isso, Ai, é muita emoção. Ai, Jesus. Ai, Deus. lá tá oito portas aqui, né? Ai. Ai, meu Deus. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ai! Ai. Ah, mentira. Galera, chegamos na porta o quê? 44, né? Eu acho que tá ótimo. A menina descobriu aqui todo jogo. Eu não vou jogar novamente nem olha. Não vou. Se esse vídeo bater aqui é a minha tadinha. Aquelas likes eu continuo. Não, não, não. Deixa eu aqui. Não, não, não. Não, não. Chega, chega. Acabou. Falou, galera.